Assinale a alternativa que se relaciona corretamente ao sentido do escoamento de água em uma tubulação circular, tendo acoplado a ela um manômetro do tipo tubo em U. Para isso, considere a figura e os seguintes valores na resolução. Densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. Densidade do fluido manométrico, 13.600 kg por metro cúbico. Altura h de 25 cm. E aceleração da gravidade igual a 9,8 m por segundo quadrado. Ah, então, o problema fornece cinco alternativas em que apenas uma delas é correta. Ah, aqui no slide temos os dados fornecidos no problema. Ah, temos água escoando em uma tubulação e é dada a densidade da água. Temos um manômetro acoplado à tubulação, sendo mercúrio o fluido manométrico, onde também é dada a densidade do mercúrio e é dado o desnível de 25 cm do fluido manométrico. A resposta correta consiste em determinar o sentido do escoamento e a diferença de pressão entre os pontos A e B. Para determinar a diferença de pressão, precisamos fazer uma análise no manômetro. Nas resoluções de problemas de manometria, eu venho convencionando o início da análise sempre na interface do fluido manométrico, no braço com maior desnível em relação ao fluido manométrico. Ah, então, iniciando pelo braço esquerdo, teremos um ponto na interface água-mercúrio, que chamaremos de ponto 1. A estática do fluido mostra que dois ou mais pontos no mesmo fluido e numa mesma elevação terão pressões iguais. Portanto, na mesma elevação à direita do ponto 1, podemos definir o que chamaremos de ponto 2. E esse ponto estará a uma altura h da interface água-mercúrio no braço direito do manômetro. Agora, podemos equacionar o problema. A pressão em 1 um será a pressão na entrada do braço esquerdo do manômetro, a pressão no ponto A, mais a pressão dessa coluna de água. Porém, o problema só fornece a altura H. Então, chamaremos esse comprimento residual, esse comprimento desconhecido, de altura Z. Ou seja, a pressão exercida pela coluna de água no ponto 1 um será correspondente à altura Z mais H. P1 e P2 são iguais mas P2 é igual à pressão em B, mais a pressão de coluna de água de altura Z, mais a pressão da coluna de mercúrio de altura H. Podemos igualar essas duas equações, e nesse rearranjo, o produto ρgZ vai ser cancelado, e então chegamos à expressão para a diferença de pressão entre os pontos A e B. A expressão é função apenas do desnível do manômetro H, o que fizemos até chegar nessa expressão, na verdade, foi analisar o contexto geral para mostrar que, embora esteja presente a altura desconhecida Z, ela será cancelada por atuar nos dois braços do manômetro. Substituindo os valores conhecidos, encontramos a diferença de pressão, 30.870 Pascal. Agora, precisamos definir o sentido do escoamento, e podemos fazer análise de duas maneiras. A primeira é avaliando o sinal da diferença entre as pressões Pa e Pb, Pa menos Pb dê um valor positivo. Isso significa que a pressão em A é maior que a pressão em B, já que durante o escoamento, devido ao atrito, o fluido vai perdendo energia. A segunda é em relação ao desnível do fluido manométrico. Temos pressão atuando nos dois braços do manômetro, na entrada de A e na entrada de B. Se o tubo do manômetro tem diâmetro uniforme, a área transversal do escoamento é a mesma em todo o tubo. A pressão é igual à força dividido pela área. Na maior pressão, teremos a atuação de uma força maior. A pressão em A empurra o fluido de escoamento para dentro do braço esquerdo do manômetro e a pressão em B empurra o fluido para dentro do braço direito do manômetro. A maior pressão causará um maior desnível do fluido manométrico. Na figura, observamos um maior desnível no braço esquerdo do manômetro. E como sabemos que o fluido perde pressão ao longo do escoamento, significa que ele passa primeiro por A, onde a pressão é maior, e ao continuar escoando, chega até o ponto B, já com uma pressão menor, indicando assim que o fluido escoa de A para B. Ah, então, a resposta da questão é o item A. O escoamento da água na tubulação está ocorrendo no sentido de A para B, sendo a diferença de pressão entre os pontos A e B da tubulação igual a 30.870 Pascal.